Com tantas opções industrializadas nos supermercados, pode ser difícil para o consumidor saber o caminho que um alimento percorre da plantação à prateleira. Mas se desce para vídeo de perto esse processo. É o que pretende uma parceria entre a empresa Cogumelos e a Machita e a rede de supermercados Mufato, que já levou containers de cogumelos para duas filiais em Curitiba. Vamos fazer uma coisa diferente para chamar a atenção do público. E daí o que a gente fez? A gente colocou um bloco de chitaque, um bloquinho de salmão, um bloquinho de shimeji e colocou ali na área de venda junto com todas as bandejas. Então os clientes passavam, olhavam e chamavam atenção. E daí nisso começou, e todas as lojas a gente fazia dessa exposição. E daí com isso, pensando nisso, a gente pensou, nossa, se colocasse um container com a produção mesmo, para o cliente ver, colher o cogumelo mais fresco possível e levar para a área de venda, seria um, uma coisa espetacular. A parceria não acontece somente entre as duas empresas. Ex-aluna de agronomia da UFPR e dona da empresa de cogumelos, Miriam Yamashita, conta com a ajuda de professores e alunos da universidade para desenvolver pesquisas sobre cogumelos e otimizar a produção. Eu decidi fazer, ajudar a universidade e os alunos nesse sentido, porque quando eu estudava eu sentia muita dificuldade em achar matéria sobre cogumelos. né? Então, assim... Cogumelos ainda é uma atividade muito pouco estudada, né? agora que a gente está conseguindo fazer mais pesquisas, a gente está conseguindo projetos sobre cogumelo? Francine Kuckel é professora de agronomia da UFPR, responsável pelo projeto que desenvolve pesquisas sobre fundicultura na universidade há quatro anos. Para ela, a junção entre conhecimento científico, empresa e consumidor atingida pelo projeto traz benefícios para todos. Nosso foco é qualidade de produto e aumento de vida de prateleira do produto, de forma que ele dure mais na casa do produtor. Mas para atingir isso a gente tem focos intermediários que é aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do produto, diversificar o produto ofertado. Então nós estamos criando um elo de produção, um ciclo em que... Todos são integrados e a produção visa capacitar também nossos alunos. Então, é a universidade abrindo suas portas para a comunidade e a comunidade nos recebendo para formar profissionais capacitados para a demanda do mercado. Os estudantes que acompanham o projeto aproveitam a experiência no container para expandir os estudos e semear experiências para o futuro na profissão. E Nós, estagiários a gente ajuda em toda a produção dos cogumelos. Né, desde a colheita, a embalagem, até a trazida aqui para o mercado. Então a gente ajuda todo, em todas essas etapas para a gente aprender mesmo como que funciona desde o início, desde o princípio, até a chegada para a comercialização. Para nós é uma coisa muito importante, para o nosso futuro, principalmente depois da formação, né? então é muito gratificante para nós, né, como, ali como estagiários, poder acompanhar de pertinho como que funciona realmente na produção.